Ai, meu Deus. Será que isso aqui vai dar certo? Parece que sim. Se eu estiver meio torta, vocês me desculpem, tá? Oi, gente. Eu sou a Tata e bem-vindo, bem-vinda à minha casa. Cara, tá muito frio aqui em Floripa. Eu não tô conseguindo raciocinar hoje. Passei um dia aqui. Pensando coisas legais pra falar pra vocês. Acabei de gravar um outro vídeo que ficou bem legal. Inclusive, se você ainda não assistiu, vou botar no um card aqui em cima, tá? Antes que eu me esqueça, deixa eu te lembrar de me seguir lá no meu Instagram também. Mas o vídeo de hoje vai ser essa coisa aqui, tá? Essa coisa aqui, a é vontade natural. Não vou mentir pra vocês e dizer que eu ando assim em casa com esta carinha semi-maquiada e assim com essa roupinha. Porque não ando, meus amigos, não ando. No inverno, eu sou... O capiroto em casa. Eu vou botando roupa em cima de roupa, roupa em cima de roupa. Vamos bater um papo, vamos bater um papo. Então tá. Precisa de estúdio para bater papo? Não precisa, né? Pode ser assim. Vocês gostaram? Pode ser. Posso pegar vocês e trazer vocês para minha casa quando eu quiser? Pode. Vocês vão gostar de invadir um pouquinho mais assim e de compartilhar comigo algum insight que eu tenha tido na hora? Porque é diferente, né, quando a gente se programa, faz um roteirinho e tal pra gravar um vídeo, de quando eu boto a câmera assim, vocês não tão ligados de como é que tá aqui. Tem uma caixinha de chá. Uma caixa de madeira, assim, uma caixa de som em pé e a câmera tá em cima. E vocês estão em cima da caixa de som, só pra vocês entenderem. Cara, o que eu ia falar pra vocês é o seguinte. Vocês estão sentindo que a gente tá vivendo uma coisa diferente, assim? Não a gente, tipo, eu e vocês, um lance diferente, não. Eu digo o mundo mesmo. A gente tá passando por uma fase diferente. A gente tá passando por uma etapa diferente. Vocês conseguem sentir isso? Eu sei que o pessoal que é mais novo não vai conseguir sentir, porque, né afinal nunca teve, nunca viveu em outra época. Mas eu sinto que a gente tá vivendo uma coisa diferente. E se tratando de comportamento humano, eu sinto que a gente tá dando um valor diferente pro eu, sabe? Assim, pro eu, para mim. Eu tô dando um valor diferente pra mim, eu tenho certeza que tu tá dando um, um valor diferente pra ti também Então eu queria falar um pouquinho com vocês sobre como que é essa busca pelo outro Que é o que vocês tanto fazem, é o que a gente tanto faz, né? Quando a gente tá apaixonado, quando a gente quer conquistar alguém Na era do eu a gente acaba, eu mesma, acabo falando muito pra vocês sobre amor próprio, sobre como conquistar é, gostando de você primeiro, como valorizar o outro valorizando você primeiro. A gente tá vivendo essa era do eu. E... Tá... tá passando um carro do pão vendendo pão Então, aí eu acho que nessa época, nessa era do eu Vou chamar de era do eu, tá? eu acho que tá rolando uma divisão assim que tá tendo dois tipos de pessoas e você pode ter essas duas pessoas dentro de ti mesmo que é a pessoa que tá buscando pelo outro e a pessoa que tá buscando pelo eu isso não significa que tu não pode só buscar o eu saca mas o que tu não pode é só buscar o outro quando a gente faz um vídeo de dicas focado no outro tu tá é, investindo aqueles minutos que tu tá assistindo o meu vídeo Todos os outros minutos, horas e sei lá o que, do dia que tu passa pensando no outro. Todas as horas, dias, minutos que tu passa se arrumando ou tentando fazer atividades para agradar o outro, entendeu? Eu acho que esse é esse o problema. Eu, eu comecei, aprendi a viver muito mais feliz e muito mais saudável, ainda estou aprendendo, é um processo eterno, né? Quando eu comecei a, a realmente viver mais pra mim do que pro outro. Os amigos, família, toma um tempo da nossa vida e da nossa cabeça e de tudo que a gente faz Colega de trabalho, colega de escola Mas o nosso amor romântico A pessoa que a gente tá apaixonada ou então que já não é mais paixão, que já é amor Ou então a pessoa que te decepcionou amorosamente Vai tomar e ocupar muito mais tempo da tua cabecinha E é aí que eu quero chegar É aí que eu quero falar o círculo da vida, ele é dividido em oito, em oito partes Para e pensa comigo Imagina a tua vida num todo, o teu dia num todo, tá? Divide ele em oito partes Quantas partes essa pessoa ocupa do teu dia? Hum? Se estiver ocupando mais de uma Se ocupar mais de um oitavo Meu amor, não tá valendo a pena Ai, Tata, mas e aí? Como é que eu vou fazer? Qual, qual que é o primeiro processo? Qual que é o primeiro... Por onde começar? É aí que é tão difícil porque a gente escuta, a gente vê, a gente fala sobre começar o processo do amor próprio. Mas só perceber não basta. Isso só vai começar quando tu sentir falta de ti mesmo. Já sentiu falta de ti mesmo? Já sentiu que assim, cara, eu, eu podia fazer mais por mim, eu acho que eu faço pouco por mim. Eu acho que eu sou tão, tão bom pra tal coisa e eu não me dou o suficiente pra aquilo. Eu não me dedico o suficiente pra aquilo, já sentiu isso? Aquilo pode ser o teu trabalho, teu sonho, tua família, qualquer coisa. Se tu já sentiu isso, então começa a se dedicar aos pouquinhos, cada vez mais um pouquinho pra uma área, pra outra área, pra outra área. Porque daí quando as coisas vão dando certo nas outras áreas, tu vai se animando, tu vai tomando gosto pela coisa, fazer uma atividade física, sabe? Tu vai tomando gosto pela coisa. Começar uma atividade física é sempre muito chato, mesmo que seja um esporte que tu gosta muito. Quando tu tá muito tempo parado, quando tu volta, é sempre meio chato. Depois que o teu corpo, o teu organismo já se acostumou, é sempre mais tranquilo. Uma amizade é a mesma coisa, quando tu tá muito tempo separado, sem sair com os amigos, quando tu vai sair, talvez não seja tão legal, mas depois que cria um hábito de tu ter conversas, cada vez que tu sair, já vai ter outros assuntos que tu conversou na vez anterior, já vai sendo mais legal, sabe? Até com a tua família, como é que tá o relacionamento com os teus pais, tenta se aproximar mais um pouco, como é que tá o teu relacionamento com outras pessoas, a não ser com aquela pessoa que tu tanto ama, com aquela pessoa que tu tá apaixonado, sabe? Ah, cara, é um vídeo mais pra vocês refletirem mesmo sobre isso. Qual o espaço que essa pessoa tá ocupando na tua vida? Que tal tentar dar um pouquinho mais de saúde pra esse relacionamento, ou então pra essa etapa da conquista aí? Divide, divide. É sempre mais saudável dividir. É sempre mais saudável ter mais espaço pra ti do que pro outro aí dentro.